Olá, eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu quero te ensinar um super exercício que serve para você que quer perder peso e não quer gerar flacidez na coxa e no bumbum. Ou para você que perdeu peso e está com muita flacidez na coxa e no bumbum. Ou para você que é magra ou magro não quer perder peso, mas quer definir a coxa e o bumbum. bom então vamos lá para o exercício para fazer esse exercício você precisa respeitar Três regrinhas básicas. Regra número um, não deixe o joelho estender por completo. Mantenha o joelho semi-flexionado ou totalmente flexionado para gerar o máximo de contração possível em cima da sua musculatura, da coxa e do glúteo. Regra número dois, não deixe o joelho, enquanto você estiver agachada, ultrapassar a ponta do seu pé, ok? Isso vai gerar sobrecarga em cima da sua articulação. E regra número 3, não deixe o joelho arquear para dentro, fazendo um arco no seu joelho, forçando a sua articulação. Ok, então vamos lá. Iniciando o exercício, posição inicial, pernas o máximo afastada que você conseguir. Agache, mantenha a ponta do joelho o máximo para fora sem arquear o joelho para dentro, essa é a posição inicial do exercício, lembre peitoral bem aberto, bumbum bem empinado sem deixar a lombar curvar e sem deixar o tronco ir para frente, ok com a posição pernas bem afastada você vai dar um salto para dentro e bombear duas vezes com a perna fechada, lembrando que sem deixar com que o seu joelho, a sua perna, estenda um completo. Nessa posição, fez dois bombeados com a perna fechada, afaste a perna com mais um saldo e bombeie duas vezes. Bombeando duas vezes, dê um salto para frente e um salto para trás. Essa foi a posição número dois do exercício, para você começar a pegar o exercício. Agora vamos... O exercício completo. Então, iniciando o exercício, com pernas afastadas, fecha a perna e bombeia duas vezes. Afaste a perna com mais um salto e bombeia duas vezes. Dê um salto para frente e um salto para trás. Assim você estará acionando basicamente toda a musculatura do bumbum, meio de coxa, fora de coxa, parte anterior e posterior da sua coxa. Para você que quer perder peso, não quer gerar flacidez na coxa e no bumbum, para você que perdeu peso e está com muita flacidez na coxa e no bumbum, ou para você que é magro ou magra, não quer perder peso, mas quer gerar hipertrofia na coxa e no bumbum e quer definir aquela coxa. Música completo que é treinar junto comigo na sua casa. Se você quer uma academia online que dê resultado satisfatório garantido em 60 dias, acesse. Oi, gente. Meu nome é Alessandra Corbelli, tenho 31 anos, faço treino para o emagrecimento com a Alexandre Oliveira. É, já perdi 10 quilos e eu costumo dizer que o treino para o emagrecimento foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava num, num período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 Oh, oh,